no canal da forma, todas as vezes que você fala algo de bom a seu favor Deus é seu aliado e o diabo é seu inimigo todas as vezes que você fala alguma coisa ruim a seu respeito a respeito de alguma pessoa a respeito de algum negócio Deus não é seu aliado e nem seu opositor, você neutraliza Deus quando você diz algo sobre você que você não deveria dizer, porém eu queria lembrar você, quando você diz algo negativo você tem um aliado e esse aliado é Satanás.